Caramba, não sei o que jogar, mano. Eu queria ver o Django deles. Eu não sei se é Viego mesmo. Provavelmente é, tá ligado? Fiddle. Fidozinho, Fidelzinho. Pô, fudeu, viu, mano? Olha o time dos caras, mano. fudeu, fodeu. Tá fudido, mano. Olha isso aqui, velho. Caralho, fodeu demais, mano. Torcer pra, sei lá, o Lucian ganhar o World Game e a Jinx ficar bem, tá ligado? E eu vou tentar distribuir vantagem do jeito que dá, tá ligado? Vamos ver o que, que vai sair disso aqui, né, galera? Marquinhos, qual seria o seu Dream Team? O meu Dream Team, mano. Pra chegar e representar lá no CBLOL. Ó, só que os caras não podem banir nossos Champions, mano. Eu, Dudu, Jimmy... Quindinho? Quem que é ADC Monochampion, mano? Um, um ADC Monochampion, mano. O bueiro. Ela lança o bueiro. Pronto. Aí, ó. Dando moral só pros Champion mesmo, mano. Bota no lá pra você ver se ela não tira um jogo ou outro. Bem treinadinho, tá ligado? Pô, eu vou tomar invade com certeza, hein, mano. O Viego sempre tá invadindo o Fiddle, hein. Vamos ver o que, que vai sair disso aqui, né, mano. Eu preciso só clinar pro bot e matar lá. Ou clinar pro mid e matar lá. Tanto faz, mano. Só de matar tá lindo, mano. E aí, galera? Eu flash na cara desse cara? Caramba, entrou na mente dele, hein, mano. Eu só, tipo, fui até o final parecendo que eu ia flashar, mas eu não flashei, velho. Insta flash. Vou só ajudar a puxar pro cara resetar. O foda que é o Wave de catapa, né, mano? Ué, se ele ficar, eu flasho, galera. Se liga. Flasha ou não flash, galera? Flasha ou não flash, mano? Flasha que alguém dá pra ele. Fui! Pega! Caramba, foi horrível, mano Caramba, provavelmente nós perdeu o jogo nessa play, Vocês estão ligados, né, mano Caramba, isso foi podre, mano Nossa, isso foi mas podre, galera, mas vambora sim. Mano, agora eu tenho que correr atrás do prejuízo cabuloso, galera E pegar nível 6 É isso, tá ligado 15, quais são os seus mains e quais você acha que são os mais fortes na jungle? Mano, atualmente, Diana, Xin Caim, Kayin, essas paradas, tá ligado E eu jogo com maguinho lixeira, mano Fiddle Pera, pera, pera, pera que eu tenho que pensar aqui. Ah, nem fudendo que o cara conseguiu me ultar, mano. Eu ia matar todo mundo, velho. Ajuda aí, time. Desanima de mim não, galera. Desanima de mim não, galera. Bora, bora, bora, bora. Acho que isso tá bom, mano. Eu acho. Não, o Kong, tá, o Kong tá free Nossa, quase, hein, mano Acho que não foi tão ruim, não Nós matou, nós matou o Viego, a, a Lulu e, a gente, e morreu eu e o Sete Foi 2x2, dois dois, né? Tá bom, vambora 15, cartas, tem algum truque? Nunca joguei, vou testar Tem, 15 Você faz o power farm e mata todo mundo É isso, tá ligado? Faz full clear e mata os caras, mano Não tem segredo Apertar um R estranho aqui, galera, mas vai dar boa Pô, que merda, mano Provavelmente o Viego vai fazer dragão agora Eu tinha que fazer arauto, só que meu top tá perdendo E o, o mid tá aí, vem, vai Ixi, acho que eu vou mid Ah lá Bom, eu não podia fazer isso aqui, aqui não, galera Mas fé em Deus, tá ligado? Eu vou ter que pegar esse arauto e tacar pra Jinx É o único jeito de ganhar, mano Eu tenho que dar vantagem pra Jinx, mano De algum jeito, mano Pronto, maravilha. Tô resetando, vou ter bastante item de dano, mas rota pro bot side e tenta fazer play lá. Véio. É isso, galera. Esse é o plano. Eu vou apertar um R aqui, mano. Meu time não me ajuda aqui não, velho. Ué, cadê? Ninguém? Ah, tá Caramba, que delícia, galera Que delícia Roubei o dragão Matamos o Viego E aquilo foi pra Jinx Maravilha, mano Isso foi melhor do que esperava, velho Melhor do que esperava Foi muito bom Flacha que eu dei suprime E aqui, Guilherme Ó assim o flashzinho aí. aí, Guilherme Já vem deslizando a braba Fala, meu lindo Pega, pega Pega, pega, papai Brigadão aí o Miris ou Obrigado pelo seu ressame de dois meses com a gente aí, meu querido é. Eu revelo ele Olha, Coloca Zivaqueiro é. pra tocar, aí. Fogo demais. Calma. Essa aqui também tá lindo, papai. Mano, o jogo tá difícil, né, mano? Tentando parar pra pensar aqui o que, que a gente faz pra ganhar, mano. Tem que jogar cadinho, isso é isso, o plano. Ultimato 5, pior que eu vou ter que fazer isso, mano. Só que vai ser difícil, mano. mas se eu pegar um posicionamento que eu voltar o 5, maravilha. E esse flash tá pra jogo, Marquinhos, na hora, Michele. Aqui, ó. Flashou, tem para aí, Michele. Ó o flashzinho aí, fica à vontade também, minha querida. Eu posso apertar um R maluco, se liga. Eu tô bem posicionado, mano. Eu tô muito bem posicionado, galera. Tô falando que eu tô bem posicionado. Vambora. O setão não morreu. Vambora, Jinx. Sai batendo, paizão. Vai batendo. Toma. Vai pra base aí também, Zé. Obrigado pelo gol Vamos agora. Caramba, fizemos história, hein, galera. Só faz... Deixa esse o Kong, Deixa esse o Kong pra lá, mano. Nice, galera Aí, ó, voltamos pro jogo, mano Era isso que nós precisava, mano Jungle Diff, ah, mais ou menos, né, mano É, dá pra falar que é um pouquinho Porque o Viego tá crime ali Mas tá bem pra caralho, mano Esse Viego, ele tá sendo sortudo aí Porque o mid e o top dele tá ganhando, né, mano Aí ele pode fazer o que ele quiser, velho Pô, que vontade de apertar R, galera Mas tem que ser um R com muita sabedoria, mano Oh, pegamos o flash e kill. Continua mid, continua mid. Continua mid, mano. Foda-se o dragão, velho. Com certeza eles estão lá no drag, ó. E nós ruxa mid, mano. É isso, é isso, é isso. Vamos de foco, vamos de foco. Vamos, galera, vamos, galera. vocês viram o que aconteceu, mano? O Mordecais conseguiu cancelar meu R, mano. Alguém viu, velho? Alguém viu que o Mordecais conseguiu cancelar meu R, mano? Não é possível, velho. Ele deu a ponta da garrinha que cancelou meu R ali. Foi bem aquela pontinha, só o... o puxãozinho. Mano, eu ia fazer uma história ali tão grande, galera. Eu ia apertar R pra cá... E flashar a parede, dando fear em todo mundo. Eles iam tomar Fear igual se eu fizesse no tempo correto, tá ligado? Fudeu, o cara quebrou meu ímpeto. Eu preciso de um posicionamento melhor, mano. Esse meu posicionamento tá ruim, tá ligado? Tem que ser um posicionamento melhor, mano. Porque, tipo, o Kong para minha ult. O Viego para o, o Mordekaize para meu ult. A Lulu para meu ult, tá ligado, velho? Fudeu. Ontem! Oh, outras pessoas fizeram o meu coração sofrer. Ah! Medo de alguém. Ah, agora é com o meu time. Nossa, o Lucian posicionou mal, velho. A Jinx tá free, pelo menos. Boa, boa, boa. 3x3, tá bom. Eu tô. Ai! Não! Foda-se, eu vou ter que peitar ele. Time! Meu Deus, tem ninguém aqui? Flashei Time! Caralho, mano. Vamos, vamos, vamos, vamos. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Vamos, vamos. Morri. Que isso, mano? Que que eu tomei? Foi ult do EZ. Ai, foi Qzinho ali de cima, mano. Ah, o time não luta agora. A Jinx morreu. Ah, mano. Aí é foda, hein, velho. Agora eu preciso sair, senão esse cara vai me ultar. Pronto. Jogamos bem, hein, mano. Jogamos muito bem isso aqui, velho. Muito bem, muito bem. Nice, firm Deu uma alagada minha net aqui, mas tá tudo bem. Olha o Tzia, galera. Vem com nós, família. Cadê meu time, mano? Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Puxa eles, Zé. Bora, bora, bora. firm no cara certo lá, ó. Um, dois, três e... Agora. Aê, galera. Será que é GG Mid? Fiz meu papel, mano, mas que se eu não faço não, velho Posso parar o EZ, é só isso Eu parei o EZ, nice galera Vai ser GG, foca Nexus Foca Nexus, foca Nexus Foca Nexus Ai, Caramba, tô falando É a única chance, mano Os cara pegou alma, pegou barulho Foda-se, mano, nós temos uma chance, nós aproveita mano. Tá maluco, velho